que importa é a gente gravar, né? faz conta que o gravador não aí, ah, você fica à vontade. A fala besteira né? mesmo, né? É, eu posso ser pertinho, eu falar besteira pertinho ah, do gravador. Besteira de mais, mais perto é melhor. É mais importante bater a foto ou segurar a mão? É, bater a foto. É. Né? Segurar a mão não ia dar para segurar, né? Bater a foto, a gente dá para registrar. E você acha que o fotógrafo é de simular o colar da história? Eu acho, mas claro que é. Olha o garoto aqui, ó. Olha só. Ela era menininha e no piscina. Olha que Olha bonita essa foto aí pro... Condessa, Condessa. Olha. Condessa é quem entregou o prêmio. Ela que Ah, essa aqui é a entrega do prêmio? Você é. tá ganhando alguma coisa? Que é, entrega o prêmio ESSO? Então, Prêmios é. regionais, é. Foi. Isso aí foi na hora que saiu o anúncio. Saiu o anúncio. Champanha, fizeram. A, <risos> a redação toda parou, né? Muita champanha. Que beleza, hein? É. E aí, a carreira, a carreira mudou com isso? Ah, mudou. Mudou, sim. O prestígio, o prêmio S o primário já, é. já começou a valorizar. É. Deixa eu ver. Trabalhei na última hora em Porto Alegre, mas pouco tempo também, né? antes de vir para o Rio. Na última hora, ela... apesar de... E há muita foto, Sim. mas não destacava. Foto, mas, né? Muita foto, mas fotos é, Muita confusão, né? Muito mais confuso. É, muito... Graficamente era mais era, sujo, era. sujo, né? Parecia um gibi, né? Olha só. Essa aqui, tá vendo? Isso aqui, tem é a data. Mas eu acho que já é uma influência do JB. Ela já não estava mais de é Deixa eu ver quando é, quando é que foi. Temos termos claros aí já, é. né? A tipologia tá mais... 59, 20 de maio de 59. Aqui, o Jornal do Brasil quando o Erno chegou lá. Quando eu <risos> Porque eles não publicavam foto, né? Quando você não, chegou, já estava publicando. Já estava. de 57, né? Já estava publicando. Aí eles começam. Era um jornal gráfico muito bom. A diferença é que eram poucas fotos e, aí, e grandes. Grande. Dava destaque nas fotos. Às vezes dava uma foto só. Né? Às vezes tem rapaz, uma foto. Mas sua. era um destaque, né? Não, e essa coisa ali, um pouquinho, é. né? O branco... jornal no Brasil era muito bem feito. Naquela época. Melhor jornal que existia, né? Principalmente graficamente. Tá o tempo era dava muito valor à fotografia. O tempo era considerado a melhor equipe. Em... O Jornal do Brasil. O sonho é todo mundo trabalhar lá. Na Rio Branco, Na Rio Grande. Pagava legal? Pagava mais que os outros. Ah, de uma hora mas era o melhor salário no Jornal do Brasil não tinha como depois você passou a, a fazer no Correio da Manhã, um editor de fotografia no Jornal do Brasil não tinha não, uma pessoa não, que mais, mas de qualquer forma tinha uma preocupação com a qualidade das fotos e com enfim Sim, preocupação era muito se cada um escolhia três fotos como falei, mandava mais uhum. Quando eu estava em dúvida, eu reuni o pessoal, o é que você acha, você acredita, vai, vai, Mas só os fotógrafos só ou os também fotógrafos. o editor, só, fotógrafos. só os fotógrafos? Vocês tinham uma liberdade de... Tinha o um chefe já... de fotografia. Tinha chefe um de fotografia, não tinha editor. O fotógrafo é que escolhia, E a distribuição das pautas? Como é que era? Não tinha pauta? Não tinha pauta, né? Eu não me lembro se tinha pauta. Autonomia para propor matéria? Sim. Eu né? uhum. A gente na rua fazer umas fotos. entregava a Nessas e fazia o resto. A reportagem: tinha um, à noite tinha três fotógrafos. do um plantão para a polícia. Aí, no um dia que houve um caso lá, eu mandei um fotógrafo para fazer um serviço. Mas como é que o senhor tirou o meu fotógrafo O senhor tirou <risos> o meu fotógrafo para fazer outro serviço? Digo, Chinon, nunca esqueço, Paulo Chinon. Era um gaúcho bruxo pra caramba. O senhor tirou o meu fotógrafo? Como é que era? Seu fotógrafo? Eu acho que eu ia aprendendo a ele. Você não tem fotógrafo aí, tem fotógrafo aqui, o Alberto Marinho. Isso é uma empresa, né? Aí, é, tá bom. É... Agora, dá na fotografia, quem manda sou eu. Dá seu é fotógrafo. Seu porquê? Mas geralmente a revista usava dupla. E o jornal, o, Os o fotógrafo te saía. Achavam, opa... né? Você pode sair ou não saber o que é? Que ia não era, é, não é. Não, esse, esse negócio que eu estou falando... É a... uma desfibração... É, é uma, Do... uma separação, não, Hoje em dia não é tem por mais... Isso. Eu, eu, acho eu acho que é, é para os, os caras se sentirem... Hoje não tem mais isso. Agora se fizeram os melhores... Eu, eu acho que a... ainda tem um pouco... Olha... O que mais ajudava, ajudava muito... Era o motorista. Por que, que o motorista era é importante? Era é importante por isso. Ia no local, ah, quando abriu o aeroporto, estavam outros e tal, trabalhando, o motorista ficava por fora escutando a conversa. Do, do, do do do bem das, das pessoas. Perguntando e tal, e depois ele estava escutando. Aí, e aí ele indicava importante. quem era quem para fotografar. É, e... É. Agora, é o motorista motorista, fazer a parte coisa. da equipe. É a equipe, a equipe, é uma motorista. É a equipe é o motorista. É Tem é uma foto diferente dos outros jornais. JB era diferente, só é uma foto diferente. Se eles tudo baixo, a gente fazer uma de cima, sei lá. procurar um ângulo que fosse diferente dos outros. Geralmente as fotos do JB eram sempre diferentes dos outros jornais. Já saía... Pra Já saía com essa ideia na cabeça. Tá todo mundo, eu saía fora. Todo mundo tá diferente. Do genu, só foi qualquer hora depois que eu voltei lá. Do, da viagem, a gente voltava, mandava os filmes. Depois que eu voltei, que eu, pô, eu fiz uma foto legal lá. Pô. Aí fui no arquivo e procurei. Aí que eu achei a foto do gênio. fotógrafos do jornal. Né? Uma amostra de fotos. Sim, uma Brasil. amostra de fotos. de Todos os aeroportos do Brasil. A foto do jeito toda semana sumia. Né? As pessoas roubavam. Roubavam, sei lá. Aí eles <risos> copiavam de novo. Aí copiavam de novo. Aí virou, virou notícia a foto. Aí, saiu Ela saiu publicada no caderno B. É, porque B. essa aqui saiu na primeira página... No dia da inauguração da exposição. Já deve ter sido um impacto, né? É. Pô, para escolherem essa, é. porque tinha aquela. Tinha essa aqui que era do. Faria de Azevedo. Do Faria de Azevedo, do que foi Azevedo. capa, né? Do. do Luiz Armstrong. É. Foi capa do disco dele, né? Sem... Capa de sem autorização, sem crédito, sem nada, né? Como, ah, como até hoje ainda acontece. É. É um e aí primeiro. eles. Aí, aí saiu na capa do caderno B certo. A foto, né? Com, é. com a matéria. E aí como é que foi? Como é que ela foi parar no prêmio S? Qual? a do Jânio? A do Jânio, é. A do Jânio depois virou notícia e tal, o jornal publicou, só podia escrever no prêmio S se o jornal publicasse a foto. O jornal tinha que publicar até o peguei a foto e escrever no prêmio S. Vocês trabalhavam com. Com um like ou com... um, like um... só like. Por exemplo, essa... Eu fui lá, mas levava uma, uma reflex para garantir essa laica e esse lado tinha que levar outra máquina, viagem. Que like e disse? Que like início? Não, mas não levou uma máquina. A laica não tá nem indiçada, não. Mas nessa viagem eu levei a laica like, e, eu, e eu eu a rola. Eu fiz a foto com a Role. Engraçado. Essa exposição teve muita repercussão? O país todo, que era tipo, o aeroporto, aeroportos. Começou aqui no Santos Dumont. Né? Começou no Sancho Dumont. O que o jornal, na, na, assim, uma, duas semanas antes, todo dia chamava para a exposição, todo dia, todo dia. Então, foi uma... Porque se isso tivesse acontecido, provavelmente você não tinha... É, provavelmente a foto não ia nem ser publicada. É, aqui eu acho que eu o -se. Não sei quem é. Evolução do homem, ó. olha essa é muito boa. O Collor aqui. Hum. É o Chico gosta. O Collor aqui é o Collor. Pô, o Chico ficou anos fazendo chá de as minhas costas. <risos> e essa foto, essa foto? Essa é do Pinheirinho. O nome do Pinheirinho. O que, que foi? Ele jogou a carne? Jogou a carne, né? Pra... Pra, fazer a pra fazer a flora. Era uma, uma forma de armação, é, era né? Uma armação. <risos> Só menino, Quer lá. dizer, que nem sempre tem, nem sempre é tudo espontâneo, né? Tão espontâneo Sim. assim, né? Tonho lambança. Carregando o Tonho Lambança. Fácil, não pode ficar. Olha que fotona, olha que fotás. Mas nada assinava, né? Eu não assinava foto. Só assinava foto? Aquele caderno B, começaram a assinar, e depois, depois, começaram a assinar todas as coisas. A agência, JB, vendia a foto. E nunca me deu um tostão Aí eu processei isso, ganhei e tal, mas até hoje não saiu. Dinheiro que é bom? Dinheiro que é bom. O que eu ganhei dinheiro foi da Veja e da, da Isto É. Pelo uso de... Saiu uma capa da veja e aí. aí eu botei um advogado ameaçou processar e eles pagaram logo. Isso aqui pagaram a grana. O Collor montado não. Né? Muito Essa aqui foi fácil. O dia o Sérgio Cabral aí. Esse efeito é eu já sabia que era uma boa foto. Eu sabia que era uma boa foto. Quando eu voltei eu dei logo. Por sinal até o negativo desapareceu lá. No... Se não tivesse feito uma cópia, depois né? a reprodução. Se não tivesse feito uma cópia e não tivesse havido aquela exposição, o negativo depois da exposição sumiu. Sumiu? Nunca mais foi encontrado. E aí, o Paulo? Ah, o bicho tá pegando. Ah, isso aqui é que que tiroteio nas passeatas. Hein? Essa aqui a Bala tava comendo, que foi do lado do consulado. <risos> consulado americano. Americano, uhum. estudante viu no lado e é a polícia do outro. Vá, tiro, né? Essa foto não é tão antiga. Não. Deixa eu ver. Ah, essa é do Correio da Maruça. Ah, Essa aqui é o Pinto. É o Pinto. Essa é foto tudo... aqui é antiga. É Muito né? linda, muito. É antiga. A batalha. Celando a sombra. Né? Na mangueira. Olha né? o Nery. É aqui isso? Não, é lá no seu é tratamento? É aqui? Não, não no... Aqui Paulo... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ou o que ele segura na mão. o <risos> outro, é? Esse é o Nelson Santos, da Manchete. Que linda. Eu tenho que fazer uma capuzera. Acho é, que né? nunca dei pra ele, sacou? Olha Olha isso. Ah, isso é lá no... Madrid. Madri. Madri? É.